Fala pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um vídeo do canal dividendos e REITs hoje eu vou trazer para vocês aqui um vídeo que fala sobre o REIT Stag Industrial esse REIT ele paga dividendos mensais então o pessoal lá do grupo dos apoiadores me pediu então eu tô fazendo aqui se você quiser fazer parte do nosso grupo no Telegram que é o grupo dos apoiadores, é só clicar aqui em seja membro, se associar e lá você vai ter acesso ao pessoal, à minha carteira de investimentos, insights, é, análise né, de alguma coisa que o pessoal peça lá, alguma pergunta e tem um grupo bem legal lá, vai ser legal, tá bom? Então, venha ser membro aí do nosso canal. Então, vamos lá para o vídeo. Pessoal, então aqui nós temos o Stag Industrial, que é um REIT que paga dividendo mensal. As informações básicas desse REIT. O STAG Industrial Inc. é um REIT focado na aquisição e operação de propriedades industriais de inquilino único nos Estados Unidos. Ao direcionar esse tipo de propriedade, o STAG desenvolveu uma estratégia de investimento que ajuda os investidores a encontrar um poderoso balanço de receita mais crescimento. Então aqui nós temos os dados desse REIT, o STAG. O ticker dele é Stag, ele é negociado na análise o IPO dele foi em 2011, atualmente ele tem quase 80 funcionários, ele vale 5,1 bi no mercado, ele paga um dividend yield anual de 4,6%, ele paga mensalmente, o preço sobre o FFO é 16,6 vezes, então aí está um índice relativo, né? a gente considera até 25 e estourando 25 um bom índice então tá dentro ele tem um pvp aí que é o preço sobre o valor patrimonial de 1,82. o que é que ele fornece soluções para clientes o rich STAG tem mais de 460 edifícios totalizando mais de 92 milhões de metros quadrados localizados em 38 estados nosso sólido histórico operacional, através de ciclos de mercado, combinado com a nossa experiência em mercados grandes e pequenos, posicionou o Rich Stag para fornecer soluções para atender às suas necessidades, onde você as tem, quando você precisar delas. Então, aqui as soluções fornecidas, certo? Eles têm, então, a solução de espaço, que é para... Armazém, distribuição, espaço de fabricação. Eles também fornecem expansão de edifício, né, que é espaço adicional para as operações. Eles também fornecem o build to Suite, que é a nova construção, né, de acordo com a necessidade do cliente. Tem aí mais outras informações aqui. Então, é um reach aí que você vê que ele tem uma carteira de soluções fornecidas. Tá? Basicamente, é isso aí aqui a gente pode ver fotos de algumas propriedades então eu peguei no site deles lá é, então aqui você pode ver né alguns galpões aí bem diferentes né aqui a gestão de ativos o Stag Industrial oferece uma plataforma operacional imobiliária industrial capaz de atender a todos os aspectos físicos e cenários do inquilino relacionados à propriedade imobiliária então em 2020 ele aí é, fechou 60 contratos, né, de locações. Ele alugou aproximadamente aí 11 milhões de pés quadrados e tem aí uma retenção aproximada desde o IPO de 70%. Aqui atividade cumulativa de locação em pés quadrados. Então a gente vê lá que em 2011 ele tinha 1,8 milhão, né, de pés quadrados. Ele veio crescendo e chegou aí atualmente em 2020 a 63 milhões de pés quadrados locados aqui nós temos a exposição da receita por inquilino então nós podemos ver o seguinte aqui são os top 10 clientes desse inquilino então a Amazon vem liderando com 3% depois tem essa General Services tem a XP Logistics a Tremas Corporation e outros mais aqui, ó. Tem até a Ford também aqui com 0,8% sendo um dos 10 principais inquilinos desse REIT. Aqui nós podemos ver outra informação. É, 8,9% dos inquilinos têm a sua receita menor que 50 milhões. 5,5% tem a sua receita entre 50 e 100. 7% dos inquilinos tem a sua receita entre 100 milhões e 250 milhões de dólares. 7.3 dos clientes tem a sua receita entre 250 milhões de dólares a 500 milhões de dólares a gente pode ver que a maior parte aqui dos seus inquilinos tem a sua receita entre 1 bilhão de dólares até 10 bilhões de dólares isso corresponde a 29 dos inquilinos uh, e 24% entre 10 bilhões de dólares a 100 bi de dólares. Então essa informação mostra para a gente que a locação desse REIT está em inquilinos de altas receitas, né, de grandes receitas. É basicamente isso que esse gráfico quer mostrar. Aqui uma conclusão: 86% dos inquilinos tem a sua receita maior que 100 milhões. 61% dos inquilinos tem a sua receita maior que 1 bilhão de dólares alguns clientes do Reach stag então a amazon é um dos clientes desse rich a FedEx é um outro cliente grande desse rich a starbucks também é outro cliente desse rich a samsung é um cliente aqui nós temos a fábrica da pirelli também é cliente do Reach stag a kellogg's também cliente desse rich e até a tesla até a tesla tão queridinho do pessoal aí também é cliente do Rich Stag. Então agora vamos para a análise financeira do Rich Stag no período de 2015 a 2020. A receita por ação desse Rich nós podemos ver que ele saiu de 3,21 em 2015 e oscilou, oscilou e nesse ano agora em 2020 ele tá 3,24. É pessoal, não presta muita atenção nessa legenda não, porque quando eu estou transferindo aqui para o PowerPoint ele está dando esse erro e eu não consegui solucionar ainda, tá? Mas aqui é 2015 a 2020, tá bom? Então, ele oscilou aí pouco e acabou um pouco maior do que a receita de 2015. O FFO por ação Podemos ver que em 2015 era 1,45 por ação, veio aí caiu um pouco, subiu, subiu. Hoje está em 1,91 dólares por ação o FFO desse REIT. A margem FFO é o um indicador que eu criei aqui para ver quanto da receita se transforma em FFO. Tá? Então, quanto maior, melhor, certo? Então, nós podemos ver que em 2015, 45% da receita se transformava em FFO. Aí veio subindo e em 2020, 58% da receita se transforma em FFO. Então, assim, o vídeo está conseguindo alocar o capital, ter receita e transformar essa receita em geração de caixa para pagamento de dividendos. O payout anual. Então, lá em 2015, ele começou bem alto, né? 93, mas aí com a gestão ele vem caindo e hoje está no payout bem saudável então 75 do FFO vira dividendos basicamente é isso então tá bem legal o lucro por ação do rich tag podemos ver que em 2015 esse rich estava prejuízo e aí ele passou três anos aí com baixo lucro e agora pegou uma rampa né então a evolução aqui se fosse uma reta ó tá bem legal então hoje ele paga um dólar e 32 centavos por ação a margem líquida desse Reed. Então a gente pode ver que nos dois primeiros anos era prejuízo e aí ele veio crescendo e hoje chegou a 40% de margem líquida. Uma informação interessante também. Dívida sobre o patrimônio, a ah, tão importante dívida, né? Olha que gráfico interessante. O que, que a gente vê aqui? A gestão vem trabalhando e alocando capital de forma tal que a dívida vem caindo. Então lá em 2015 a dívida sobre o patrimônio era 1,19, aí veio para 1,01, aí veio para 0,86, aí veio para 0,82 e chegou agora no ano de 2020 com a dívida por patrimônio em 0,64. Então ponto para a gestão aí que vem fazendo um bom trabalho com relação à dívida também. A dívida sobre o EBITDA, isso. Aqui eu considero aceitável até 5, tá? Podemos ver que em 2015 a relação da dívida sobre o EBITDA era de 8. Então caiu para 5, 5, 4, 5. E olha que interessante, em 2020 a relação dívida por EBITDA chegou a 3 vezes. Então o REIT está fazendo um bom trabalho com relação à sua dívida. tá? Poucos REITs hoje têm a dívida nesse tamanho. Pessoal, então aqui estamos com a conclusão da análise desse REIT em cinco anos o patrimônio dele ele saiu de 0,8 bilhões tá aqui e chegou a 2.7 bilhões então foi o um crescimento de mais de 200 no patrimônio do REIT. evolução a receita por ação saiu de três dólares e 21 centavos para 3 dólares e 24 centavos. Foi um crescimento de 0,9 evoluiu também. O lucro por ação, ele saiu aí de um número negativo e chegou a 1,32 dólares por ação. Então evoluiu, né? A margem líquida é a mesma coisa, saiu do negativo aí e chegou a 40%. Evoluiu. O FFO por ação saiu de um dólar e 45 centavos para um dólar e 91 centavos em 5 anos foi um crescimento do FFO de 31 parabéns evolução o dividendo por ação saiu de um dólar e 37 centavos para um dólar e 44 centavos uma evolução de 5 no dividendo em cinco anos o payout pelo FFO saiu de 93 caiu para 75 então esse payout aí ele reduziu em quase 20 o que que isso quer dizer que o Reach ele aumentou o dividendo por ação que tá aqui ó em 5%, e tá pagando com menos caixa então tá sobrando dinheiro para ele então ao meu ver essa combinação aqui de 5.1 e menos 19 mostra uma boa gestão a margem FFO que é quanto da receita que vira é, caixa para pagamento de dividendo subiu de 45 por para 58 por cento então subiu aí 30% a margem FFO. A dívida sobre o patrimônio era 1,19 vezes, hoje é 0,64 vezes. Então aí ela evoluiu em menos 46%. A dívida quanto menor, melhor, né? Então ela caiu 46%. A dívida sobre a EBITDA, ela saiu de uma relação de 8 vezes para 3 vezes. Ponto para gestão, 60% na queda da dívida por EBITDA. Muito bom, é algo raro de se ver, tá? agora que tem um ponto negativo, tá? Ações em circulação, ele saiu em cinco anos de 70 mil para 149 mil ações. Então, ao meu ver, o que que esse Luigi está fazendo? Ele está diminuindo a dívida dele, mas ele está emitindo mais ações. Então, para você não ser diluído, você teria que estar tá comprando aí sempre ações para manter a proporção aqui foi de 112 por cento então uh, esse ponto aqui você tem que estar tá atento mesmo esse Reed emitindo ações dessa forma ele ainda conseguiu crescer a receita por ação o lucro por ação e o dividendo por ação além do FFO por ação então pessoal é, não é uma informação aqui excelente mas a gestão está fazendo por onde alocar bem esse capital de forma que não traga prejuízo para o investidor até esse momento. Tá bom, pessoal? Se esse vídeo aí ajudou você, deixa um like, se inscreve no canal, deixa uma dúvida aí sobre algum comentário, porque dá um trabalho bem grande, tá? É levantar essas informações aqui para vocês, conferir, mas a gente faz o que a gente gosta e também aprende. Então por hoje é isso e também se quiser ser membro aí do nosso grupo e participar do nosso Telegram, é só clicar aqui em seja membro e você fará parte da nossa comunidade, tá bom? Valeu pessoal, um abração, tchau!